com este desenho. Passamos a agulha por detrás, entramos na laçada, vimos buscar, passamos por baixo de 2, vimos buscar e passamos por baixo de 2. E está feito o ponto alto direto. Vamos só